Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, mais uma daquelas de deuses do Excel, Fábio Gatti, que vai passar uma temporada aqui com a gente, então se acostume com o rosto angelical dele. Afirmagem nós vamos falar afirmaço. do que nesse, no vídeo de hoje? Ah, já nem sei mais. Vamos gravando. Vamos é, gravando. Alá Benito. Então, Alá é, Benito. Benito. Toca a vinheta aí tá? e acompanha depois pra a gente ver o que nós vamos fazer. É isso aí. Beleza? Beleza. Como é que é o negócio lá? Ah, uh. aí toca a vinheta lá o Raul. Então, beleza. Só antes da gente começar a falar efetivamente do que o Gato vai falar, que eu não sei, nós vamos fazer Jabá, ah, beleza. certo? Nós anotamos aqui em cima, né? Já falamos no vídeo anterior. Mas esse é o canal dele, Pulo do Pulo Gatti. Do Gatti. é um então, nome assim, é muito criativo. Realmente, <risos> né? Pulo Gat. Conteúdo de qualidade, então entra lá que tem muita coisa legal. Também. Ainda não tem muita coisa, são dois vídeos, mas, sei lá, quando isso aqui for Sabendo publicado, legal, né? né? Não, mas Quando isso for publicado, já terão uns três. É, muito então... bom. Ah, e vamos fazer Jabá também, né? Jabá, da claro. Da sua empresa, o que você faz, fica à vontade. Eu, eu trabalho em de Ribeirão de Preto, Preto com consultoria de ferramentas Microsoft, sou cria do Benito, que já veio aqui algumas vezes, né? Isso, que, bom, e, que É, cada um tem o que merece nessa <risos> vida, eu acho. E, e é isso aí, estamos ralando bastante, caso alguém precise de alguma parte de consultoria e tudo mais, não encontrou ninguém, deu ruim para todo mundo, pode ver que Muito eu Muito bom, faço. então assim, o, o, o Gato ele faz aquilo que eu não estou fazendo, mais se você precisa de apoio aí... Um né? eu chego lá. Dele é... Não, é, tá foda, a Juliana tá, tá complicada aqui. É isso aí. Beleza? Então, Beleza. fica à vontade, você tem o site como como é que chama? FUNPEC RP, que na verdade é um site de uma fundação, na qual eu sou parceiro, como se fosse um pesquisador bolsista da fundação, certo. então basicamente todo o faturamento, toda a parte de negociação comercial é com a fundação e eu fico lá como consultor. Show de bola, então você entra lá, ele dá curso... FUNPEC, Funpec. RP. FUMPEC RP, ele dá curso, dá treinamento, faz batizado, casamento, eu faz falo, tudo. Pagando, faz qualquer coisa. Corre, <risos> corta. corta <aí>. Então o <risos> que nós vamos falar? Vai lá. Bom, pessoal, vamos lá. É, há uns vídeos atrás ali, do botão que fala sobre uma função de fazer substituições, né? Substituição de assento, com assento acento, sem acento. Porque acontece muito, quando a gente pega em base de dados, é aquela coisa linda, né? Uhum. Ribeirão Preto, ribe... eu vou falar da minha cidade. Ribeirão Preto, depois vem Ribeirão Preto. Daí você não consegue cruzar essa Sim. jossa de jeito nenhum, né? Então vou mostrar um pouquinho como que a gente consegue fazer também essa mesma função de substituição. Que antes você é fazer aquele encavalamento de substituído, substituído, substituir, do, substituir, do, substituir. Que foi substituir a gambiarra de... lá que a gente a mostrou. Gan... É, gambiarra sensatas, vamos lá. Né? Soluções, tecnológicas. Soluções tecnológicas. Então a gente vai ver um pouquinho como que a gente consegue fazer isso já direto no query, porque vai de encontro com bases que são extraídas, né? Show de bola. Beleza? Então, Bom. o pau. Então, aqui, a gente vai, vai começar direto com o um arquivo em branco. Então, a gente vai construir tudo aqui do zero. Que daí não precisa... Ah, não tem arquivo, né? Você que vai construir do zero. Segue aí. Aqui, então, na nossa guia de dados, eu já vou acessar o query. Para quem não, não tem contato com isso, não tem contato com a ferramenta essa, não vai ser a aula mais indicada para você. Mas fica ali para ter um pouquinho também de conhecimento. O seu canal vai ter bastante coisa de query. Porque aqui, Pretendo. por exemplo, é um negócio que eu não manjo muito de query. Então, eu nem exploro tanto essa ferramenta. Então, esse é um canal bacana de você entrar. É, a gente tem muitos o hoje. Hoje, é, é, no, no canal do, no Gat, né? do Gat. É, por favor, no canal do Pulo do Gat. Obrigado. No canal do Gat, não. Hoje na internet temos muitos, né? Inclusive, essa dica que eu vou passar aqui pra vocês, eu aprendi com o nosso grandíssimo mestre lá Ender, né? Eu tive a oportunidade de fazer o, o curso da Ender, então é uma disponibilização de algo que eu peguei no curso, acrescentei algo também que eu pudesse agregado de valor naquilo lá Show de e bola. mexi um pouquinho. Vamos lá. vamos lá Iniciar o editor do Power Query. Eu vou criar basicamente uma consulta inicial onde eu vou criar uma tabela de depara. Como vem, como eu quero que fique. Certo? Então, Ribeirau preto, tem aquele Azinho, que pode ser ribeirão preto. Beleza. Então, o que, que eu quero falar pra ele? Que quando ele vier com o acento do eu quero que ele veja A. Beleza? An, uh, beleza? Tá entendendo, Kevin? Chique. Tá vendo que o computador, tá uma velocidade. Hoje Não, aqui, é bom né? que dá pra gente respirar, é. dar uns takes, a pausa. Ó, eu vou pegar uma nova fonte, então, onde eu vou criar uma fonte do zero, tá? Vou pegar aqui uma fonte de consulta nula. Não apareceu aqui na nossa cabeça atrás, mas ele clicou em consulta nula. Tá? Ah, beleza. Tá ali, nova fonte, se eu clico aqui em nova fonte, o último carinha lá do Outras Fontes vai ser o consulta nula. Eu tô fazendo isso dentro do Excel, né? nada impede você fazer isso direto no Power BI, caso seja a demanda em questão. Beleza. Então, em ambos funciona da mesma forma, a gente vai usar só ferramentas que existem em ambos. Vamos lá. Vou no editor avançado, a primeira coisa que eu vou fazer então, vai ser criar essa tabelinha de deparo. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu abro o editor avançado, que é essa parte aqui da consulta, é limpar ele e começar do zero, porque eu gosto de fazer do meu jeito, Delícia. certo? Então, só dando uma dica, tá? Eu comecei também, eu ainda faço muita coisa também, clicando nos botõezinhos. Por quê? Putz, como que o Power Query, a, a linguagem M, tem mais de 600 funções? Então, o Excel tem 400 e 90. Isso aqui tem 600, então assim, é um recomeço de aprendizado. Certo. Então é bom a gente sempre vai lá dar um clique, ver o que acontece, ler a função e tenta depois escrever. Igual um gravador de macros. Então aqui, basicamente eu vou tirar esse fonte, deixei só minha instrução let in, onde eu vou começar a criação da minha tabela. Eu vou fazendo com o debugar do nosso VBA. Cada passo, cada momento que eu fizer aqui, eu já vou mostrando que, qual que é o resultado, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar entre cabeçalho, que eu vou construir do meu Power Query, e os dados que vão aparecer aqui. Essa estruturação é muito legal porque eu não preciso depois ter ficar acessando um arquivo de Excel, de parâmetros, eu, não preciso, eu já estou criando aqui minha tabela de parâmetros. Precisei de alguma coisa, eu venho aqui e dou manutenção nela de forma ágil. Muito bom. Tá, então vamos lá. Cabeçalhos, né? Beleza? Ô, oh, cabeçalhou, tanto faz. Essa aqui vai ser, então, a minha primeira, minha primeira linha de comando do Query. Eu vou criar, então, uma Type Table. Type Table é porque eu quero criar um formato onde eu vou falar cabeçalho, tipo do cabeçalho, cabeçalho, tipo do cabeçalho. Eu estou informando para a tabela quais são os tipos de cada coluna. Então, Type Table. Ok? Eu dou essas indentações e tal só para simplificar a vida, mas eu poderia ficar tudo numa linha só. Esse type table eu vou basicamente agora informar qual o nome da coluna, qual o tipo que vai entrar nessa coluna. Qual o nome da coluna, qual o tipo que vai entrar nessa coluna. Simples assim. D igual text, vírgula para igual text. Acabou. Meu Jesus. Então, o que eu estou falando aqui? Eu quero que tenha uma coluna com o nome D no cabeçalho e o tipo dela seja texto. Beleza. Eu quero uma coluna com, que seja com o nome para e o tipo seja texto também. Essa é a linguagem M. Essa é a linguagem M. Tá. E aí assim, é bom destacar um pouquinho que note que muda um pouco da interface do Excel. Está né? mais para uma linguagem de programação como a própria VBA. Sim. Por quê? Dava para a gente fazer tudo isso aqui direto no Excel para importar e tudo mais? Dava. Nada muda. Uhum. A questão é, eu estou tentando centralizar toda a minha ferramenta, todos os meus Beleza. comandos em um lugar só. Deixa certo? Então, não, não existe certo ou errado. Existe Exato. o que funciona. E é o que eu também falo. Existe o que o funciona. importante é resolver a parada. É, e o Ayosa, que eu lembrei dele por causa da pinga, <risos> o, ele fala bastante do... difícil é pensar fácil, né? Difícil é fazer fácil, difícil é pensar fácil. Então, se você consegue construir algo que vai agilizar o seu processo, sua manutenção vai ficar muito mais simples... Tá valendo. Tá valendo melhor dos mundos. Não consegue? Vai no C, com C, com C, com C, com C, com C que resolve. Mas a Juliana faz tabela no Word ainda. Ah, tá resolveu? É, então, Word... <risos> Olha que, que bruxa maligna, meu Deus do céu! Então, cada etapa que eu fizer, foi o que eu falei. Eu já vou dando aqui no meu IN, meu teclado não está funcionando. Agora funcionou, não sei por quê. Cabeçalhou. Então, o que nós temos aqui? Uma instrução LET IN, tá? Eu não vou ficar explicando muito porque não é tanto o intuito desse vídeo ficar explicando a instrução, mas o LET é tudo o que eu quero que seja realizado. Uhum. E o IN é o que vai demonstrar, certo? Beleza. Então, eu estou demonstrando meu cabeçalho. Eu vou demonstrar ele e não vai aparecer nada, ele vai aparecer um table. Ou seja, ali dentro ele já está criando uma instrução de tabela, ok? Beleza. Então, Aqui primeiramente não mostra absolutamente nada. Toda a tabela precisa de cabeçalho e dados, os registros, tá? Então agora eu vou passar para a próxima parte que seriam os registros. Os registros agora eu vou precisar criar lista de listas. E o que, que isso significa? Dentro do, de cada célula do nosso Power Query, né, que vão ficar aqueles quadradinhos, é, nós podemos ter qualquer coisa, basicamente. Pode ter um registro, uma informação específica, um texto, uma data, uhum. um número. Assim como ele pode ter lá dentro uma tabela encapsulada. Dentro daquela caixinha pode ter uma tabela. Pode ter lista, certo? Eu vou criar, então, aqui uma lista de listas. Beleza. Por quê? Eu quero que ele fique me mostrando em duas listas, uma do, junto com a outra, como era e como tem que ficar. Como era e como tem que ficar. Como era e como tem que ficar. Show. Beleza? Então, meus registros aqui serão, basicamente, uma lista de listas, a primeira lista, é, por exemplo, a minha letra A com acento agudo e eu quero que ele transforme em um A Beleza. sem acento. Vou colocar mais um só, vírgula. Parece que teria que colocar para todas as opções. Todas as opções. É um monkey job e ferrado, mas é uma vez só. Ah, não, mas alguém já deve ter feito já, isso. Você tá tá na é internet e né, pega. Bom e velho, ctrl-c, ctrl-v. Tá? Daí, qualquer coisa, a gente deixa no, na descrição do vídeo todas uma lista com todas as opções, tá? Se, uma das coisas que eu costumo fazer também, que ajuda bastante, outra dica, tô lá, Ender. Aconselho também, pessoal, quem tiver é, a disponibilidade, se eu não me engano, agora no segundo semestre, ele vai dar um curso de M <risos> avançado, módulo 3, que foi o que eu fiz em São Paulo. Consulta lá no Daytab, que é a, a, o site deles. Cara, é jabá gratuito, eles não estão pagando nada mas Isso, eu, eu, eu indico porque é bom. Quando é bom, a gente indica. Na verdade, eles, eles são tão bons que na verdade, eu vou ter que pagar para falar deles. Eu aqui. acho que sim, cara. Eu ah, acho mano. que na verdade eles vão me processar. Falar, quem autorizou Isso. você falar meu nome? Mas tudo bem, um dia eu um dia chego no nível. Ali, ó. Então, outro cara, eu vou mostrar como que a gente costuma fazer para agilizar o processo. Porque abre aspas, escreve, abre aspas, escreve, às vezes enche o saco. Então eu posso colocar aqui o A, sem as aspas, vírgula, e o A também, tá. certo? E daí como que eu posso fazer? Eu vou selecionando esses caras, dando um abre aspas, ó. Ele já coloca aspas ah, antes é, e depois. Bacana. Vem? Vem? abre aspas. Então eu posso já escrever minha lista toda e depois só vou selecionando e colocando aspas em todo mundo, tá? Terminei esse cara, então eu quero que ele me mostre aqui no IN o que eu fiz, o registros. Como eu fiz sequencial, ele tem um cabeçalho e logo em seguida tem a, própria, a próxima etapa, que são os registros. Se eu venho aqui, ó, é uma lista contendo listas, que nem eu tinha comentado. Dentro dessa primeira lista, ele tem o A com acento, meu primeiro item, e o A sem acento, meu segundo item. Depois, um A com acento, meu primeiro item, e o A sem acento, meu segundo Beleza. item. Beleza? E assim ia, sucessivamente. Vai ficar uma porrada de coisa lá. Uma porrada de coisa. O que era e como tem que ficar. Show. Então, agora eu quero só que ele crie essa tabela para mim. Tá? Eu tenho meus, meu cabeçalho, tenho meu registro, agora eu quero criar a tabela que ela será basicamente o quê? Um table, essa é uma instrução de criação de tabela, tem algumas possíveis, essa é uma delas, certo? Esse meu table vai ser o quê? O cabeçalho, é a primeira coisa que ele me pede, uhum. vírgula os registros, acabou. Essa é uma forma muito simples de criar tabela, porque Normalmente a pessoa cria, já abre o... O hashtag table abre e sai escrevendo as coisas todas como... É que nem quando a gente faz uma função né? Que que é com aquele trambolho, certo? certo? E que se a gente puder ramificar em coisinhas pra simplificar a manutenção, a gente faz. Não, não. É a mesma coisa aqui. Eu sou contra grandes fórmulas. Eu também. Dependendo de como for. É, né? Ela tem que ser me... fragmentada é bem melhor. Se for algo que você tem que disponibilizar para várias pessoas e eles têm que usar e não tem muita manutenção, junta tudo e disponibiliza. Uhum. Agora... Pra você que vai fazer é exatamente. lá, é... eu também concordo. Então aqui, ó. Table tá lá. Tem minha tabela bonitinha. Ah, o D ah, e ah, Para. Então com isso vai. É consegue fazer o tratamento. Perfeito. Então, essa minha aqui é minha consulta 1, eu vou dar o um nome de tabela de para ou qualquer coisa do gênero. Ela nada mais é do que uma tabela customizada que eu criei dentro do editor avançado. Isso você pode fazer para qualquer coisa sua. Então, eu faço um type table, nome do cabeçalho, tipo. Então, já estou até pulando aquela etapa do identificar tipos. Já estou falando antes, antecipadamente, Entendi. qual é o tipo que vai entrar aqui. Mas pergunta, beleza. Agora, e aonde que se eu escrever uma palavra com acento, ela vai substituir sem acento, sem necessariamente ser o A. O A está no meio da palavra. Exatamente. O que a a gente vai fazer é ribeirão preto tem n caracteres lá dentro. Uhum. Eu vou pegar essa palavra e vou tirar cada letrinha e eu transformar ela numa lista. Muito bom. E eu vou falar para ele: para cada item aqui de dentro, substitua e depois eu pego essa lista que foi substituída e volta numa palavra. Muito bom. É isso que a gente vai fazer agora. Então tá bom. Vamos lá, que eu já estou aqui. Não sei como nós vamos fazer isso. <risos> vamos lá. Então, primeira coisa, colocar o nome dessa tabelinha de tabela de para show. Beleza. Dando sequência aqui nesse tabela de para vou criar então uma nova fonte, outras consultas, de novo na minha cabeça ali, que não dá para ver, consulta nula certo? Criei uma outra consulta nula essa daqui eu já vou chamar de é, tratado, ok? Depois a gente muda esses nomes, deixa bonitinho. Beleza. Editor avançado. Agora o bicho pega um pouco. Não, não é porque... <risos> Primeira coisa que eu fazer de novo, eu vou limpar minha fonte aqui, porque eu não vou buscar nada de dado nenhum. Eu vou, primeiro de tudo, passar um texto fictício para que eu possa fazer teste, né? Então, por exemplo, meu texto vai ser o Ribeirão Preto, que não tinha dito, certo? Uhum. E eu quero que ele me mostre o texto. Então, disponibilize, né, OLED? Disponibilize um, um faça, Ribeirão, um texto igual a Ribeirão Preto, mostre. Texto. Mas peraí, eu só, só desculpe se interromper, mas o A que a gente colocar lá não tinha o tio. Ele tinha o um acento agudo. Foi propositalmente. Ah, ah, não, não. ah eu pensando adiante. Juliano tá achando que eu tô boiando aqui, mas é, eu tô ligado. Tá, é, então. Eu só não sei que nós vamos fazer, mas eu tô ligado. É, é aquela coisa, eu quero mostrar que não vai dar absolutamente nada. E que o, o quão fácil fica essa manutenção? Tá. E eu voltar lá e falar. Opa, esqueci o tio. Eu lá, pum, coloco. Entendi, vamos Passou. lá. Passou. É, mesmo que eu não tivesse pensado nisso, foi uma boa saída. Agora eu fingi que. É, não, gente... mas eu, eu pensei, eu juro. É. Então ali, ó. O tratado nada mais ficou do que uma única instrução de let para ele pegar Ribeirão Preto e eu estou disponibilizando Ribeirão Preto, apareceu lá. É um registro, certo? É uma... <coughs> Na verdade, é um, é um texto em si, ok? É, não é corona, eu juro. Essas tossezinhas. <risos> é, Torceu errado, hein? Segundo a Juliana, tem que torcer assim. É. Então, aqui no Editor Avançado, eu vou pedir de novo para ele utilizar esse cara para que ele trabalhe esse cara. Mas para isso, eu vou precisar de duas coisas. Uma lista contendo todos os itens que ele tem que substituir, uhum. e uma lista por quem ele tem que substituir, uhum. certo? Sim, então, senhor. eu vou criar duas listas, como se fosse um PROC V ou um índice CORRESP. Uma que ele vai fazer, identifique aqui a letra que ele tem que substituir, por quem seria um índice CORRESP certo. no Excel, beleza? Então, eu vou agora criar duas listas. Oh, faltou a vírgula, né? Vírgula. Oh, a linguagem M é um saco, ela fica dando erros e não te fala muito bem. Tipo, encerrou, errou, lasque-se, se vira. Então, é, a gente tem que saber. Então, aqui eu vou até colocar um comentáriozinho, tá? Seriam as listas de e para. A lista de vai ser nada mais do que aquela primeira consulta que a gente, que a gente fez, que não me recordo o nome, tabela de para, certo? Então, eu vou falar a tabela de para, abro colchetes, Ela até me traz o que, que tem lá dentro, né? Coisa linda. Então, ali, tabela de para, abro os colchetes, eu vou falar qual é a coluna que eu quero que ele pegue. Quando eu pego uma coluna de uma tabela, ela já vem a lista, certo? Uhum. Automaticamente. Então, eu vou falar minha coluna de. Feito isso... Olha o resultado. Uma lista contendo aquela coluna da minha tabela, que é tabela, a coluna D, ok? Vou fazer mais uma lista que é o para. Apanhar do teclado dos outros é, faz parte. Isso é verdade. Difícil, hein? Cara, isso aqui é... A gente criou o vício no nosso e aqui para, certo? Então, lista para ia dar no mesmo. Então, agora eu tenho duas listas, uma do D e uma do para com os tratamentos. Ah, Fábio, ficou repetido, não tem problema. Tem que ficar. Por quê? Ele vai identificar o segundo item com o segundo item, o primeiro item com o primeiro item. Vai ficar uma tabelinha do lado da outra, uma lista do lado da outra, na verdade, onde vai falar este é para este, este é para este, este é para este, um do lado do outro, certo? Agora, então, eu tenho que fazer essa união dessas duas listas. Hein? Vou zipar essas duas listas, vou Muito colocar bom. uma do lado da outra. Então, lista zipada poderia ser? ou qualquer coisa, lista para tratamento, sei lá, o nome que a gente quiser dar. A lista zipada seria list.zip. List.zip é uma função que ela pede uma lista de listas. A gente já tem as duas listas, certo? Então, ele até mostra aqui para mim, ó quando eu abro o parênteses, ele mostra lists as list. Então, ele está pedindo listas como sendo uma lista. Então, uhum. já que eu sei que é uma, uma lista, abri colchetes e falo lista de vírgula lista para. Show. Eu vou colocar o resultado aqui e a gente vai ver. Olha lá. Trouxe as minha lista minhas listas de lista para cá. Uhum. Ou seja, o meu A com acento agudo terá que virar A sem acento. O meu A com acento crase terá que virar A sem acento. Sim, senhor. E assim sucessivamente. Boa. Dando sequência. Voltamos para o Editor Avançado. Voltamos para o Editor Avançado. Agora eu quero então pegar esse meu texto. Hum. Já, a gente já, já mexeu aqui com a parte de... o nosso back-office aqui, uhum. né? Nós já temos a nossa parte estrutural que a gente precisa para poder tratar. Agora eu preciso é, pegar esse meu texto e quebrar ele, certo? Em, em uma lista contendo cada um dos caracteres, certo? Que eu falei para você, ia estar lá Ribeirão Preto, eu quero que ele faça isso Beleza. e vire R, I, B, E, I, certo? Cada caractere. Então eu vou falar texto é, quebrado, texto splitado, texto, texto em lista, que é basicamente essa função. Mesmo é text .to list Beleza. quero que um texto transforme-se em lista. Qual que é o texto? Ribeirão, certo? Ah, ali em cima. Lá em cima. E o que é legal, tá? O Power Query ele não é necessariamente sequencial igual o VBA. Ele não vai ler essa primeira linha, depois vai ler essa, depois não. Ele lê conforme as chamadas são feitas. Beleza. Então ele vai primeiro ler esse cara, vai pegar esse cara aqui, quando ele vai pegar esse, vai pegar. Ele vai Entendi. mudando a ordem. A gente constrói do jeito que para nós fica óbvio e lógico, mas eu tô metendo a mão no, no microfone, deve estar tá um. <tum, tum, tum, tum. <risos> Toda hora deve estar tá uns, tá tá uns picos lá de áudio, aí, ó. Tá tudo sob controle, ah, obrigado. Olha <risos> ah lá, ó. Ribeirão preto, todo splitado bonitinho. Beleza. Agora, o que que, se a gente tivesse uma tabela dessa no Excel, assim ó, Ribeirão preto. Eu quero que ele troque as letras correspondentes pela letra que ele deveria. A gente ia fazer uma função C com um PROC V, com um índice com ESP, alguma coisa do gênero para ele ver. É, localizou o R naquela lista? Se sim, troca pela do lado. Entendi. Se não, pega o próprio R. Poderíamos fazer algumas coisas desse gênero, um C erro com um PROC V, certo? Então, e depois a gente ia fazer um, um unir texto ou um concate pra juntar tudo de novo? Entendi. Certo? Então vai ser exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pedir agora pra ele dar um replace matching items. Um... Jesus. <risos> tô tentando falar bonito em inglês. É, tá o Haroldo já. Praticamente. Falta até a carteira do Haroldo. Eles é. né? é, os dois. É, pois é. O... Nem conheço o cara, eu tô falando dele. A internet é uma merda, a gente fala dos outros como se tivesse a maior intimidade, né? Então, ali. O que, que eu quero fazer, basicamente, é substituir os itens que forem correspondentes. Certo? Uhum. Então eu quero fazer um corresp já direto pra identificar os itens. Então, uma uma substituição dos itens, dos caracteres, qualquer coisa do gênero, certo? Então, eu tenho aqui um list .replace matching items. Por isso que eu falei em inglês, porque está escrito em inglês, certo? Muito bom. Beleza. Ele me pede aqui uma lista, certo? Uma lista como sendo a lista que ele vai ter que fazer a substituição. A lista, então, é o nosso texto em lista, onde ele vai percorrer item por item. Por quem que ele tem que substituir os itens correspondentes? Por aquela lista zipada, onde eu já tenho item 1, item 2, como era, como ficou. Certo. Item 1, item 2, como era, como ficou. Feito isso, não vai mudar nada. Por quê? Porque não tem o A com Ah, a que é isso? Ah, ah é, tá isso voando, em botão? De <risos> Olha ah, lá. Você é precisa adicionar. Exatamente. O quão simples é fazer isso? Eu volto naquela minha tabela, depara, é. certo? Editor avançado. E aqui no editor avançado eu simplesmente coloco uma vírgula e acrescento mais um item. Só assim. Só isso. Então, o A com acento, vírgula, o A sem acento. Deu a... de de concluído. Isso voltei ao Ribeiral. Entendi, ele já tratou. Perfeito. A ideia é essa, certo? Então, a manutenção fica muito simples. Então, poxa, vou ter que criar para todos os caracteres que eu quero que ele... terem não. Cria para aqueles que hoje são necessários. E depois, se e, for... Caso surja alguma coisa, você vai adicionando. Então, é um, algo é, contínuo. Não necessariamente você precisa ter uma base de dados, todos os tratamentos possíveis. Show de bola. Beleza? Então, temos que juntar agora esse cara de novo, né? Beleza, sim. Ah. É o mais fácil de todos agora. É um concatenar, né? O concatenar seria um text.combine. Certo? É, faltou eu fazer a chamada do nome, seria então o texto combinado, ou o texto final seria... Uhum. Ah, Texto combinado. Oh. Se o jeito que você quer, ela até para ficar mais didático o negócio. Exato. O nome eu coloco do jeito que eu quiser. E assim, eu aconselho, assim como os nomes do Excel não permitem espaços, aqui no Power hum, Query eu aconselho tá. que não coloquem espaços. Entendi. Porque senão fica uma jossa. Ele coloca com hashtag, abre aspas, fecha aspas. Fica horrível de trabalhar, tá? Uhum. Então aqui text.combine, eu vou falar substituição dos itens. Acabou. É só isso aqui. Só isso, né? Tá lá. Entendi. O que que isso aqui fica? Eu deixei isso fixado em Ribeirão Preto. Qualquer palavra que você coloque tem ativo, ele vai proceder isso aí. Por enquanto não, porque eu deixei fixado. O meu intuito agora é que eu transforme isso em uma função. Entendi. Em que eu possa utilizar isso numa tabela que venha. E a gente vai construir essa tabelinha só para ver os resultados acontecendo. Beleza, então hum. vamos lá. Beleza? Então, a tabelinha eu vou construir no Excel mesmo, porque pelo amor de Deus tem que ficar criando tabela de E. A, a coisa que turna. fica assim, né? Às vezes o cara quer aprender a linguagem M, note que não tem nada a ver com Excel, a princípio assim, não, olhando é. aqui. Então assim, é bom você fazer um curso que nem eu que não manjo muito, tem que começar do começo até para conhecer a interface dele. Sim, é, é, eu aconselho sempre porque assim, quem vai entrar no Power BI hoje, porque hoje é assim, tá em novidade, ascensão, é, ascensão tá, o negócio tá lá voando, tá no topo da, da onda. Uhum. E daí o pessoal fala, poxa, quero esse cara. E o, o pessoal entra tanto no curso de Dashboard quanto de Power BI, já quer de, entrar direto no resultado. Fala, pô, quero fazer gráfico, quero fazer análise. Calma lá. Você tem uma base de dados estruturada, tá tudo muito bem definido. Então eu costumo falar em curso de Power BI, qualquer coisa do gênero, que 80% do trabalho é dados. Sim. Chato, moroso, a gente fica vendo um númerozinho lá, batendo lá, para depois fazer o gráfico. A área é mais você... fácil de fazer. Exato, só que daí o pessoal quer direto no resultado, por quê? Quer comprovar, que sabe quer mostrar para o chefe, qualquer coisa do gênero. Volta, faz a estrutura que todo o resto fica bonitinho depois. que A outra área que eu ainda não sou tão... É, hoje eu estou mais aprofundado em M. Uhum. Quero focar mais nesse cara, estudar mais, pra depois entrar no DAX, que é mais a área, por exemplo, do Garcia, da Karine Lago, ele, o, o Rui, por exemplo, é mais o lado do M, o, o é mais do lado do M. E eu acho legal isso. é Pessoas especialistas em cada área, não necessariamente elas não podem saber a outra. Eles ah, sabem, pô. mas... Eu, é... também, eu tô Bom e velho Excel por enquanto. É, bom, bom, já ajuda <risos> pra caramba, <risos> já, né? O é, M do DAX não é, é minha praia. Exatamente. Que no final de contas é meu show dó também. O, o Excel é onde eu mais gosto realmente de trabalhar. Mas vamos voltar. Pro vamos fim. lá. O que eu preciso fazer agora então é: esse cara aqui é fixo. Eu tenho que transformar ele em dinâmico. Vamos certo? lá. Certo? para criar uma função é muito simples. Eu vou só comentar esse cara para que ele não exista mais, ok? E aqui no começo, antes do LET, eu tenho que fazer uma chamada que defina que pra que essa, esse LET exista, pra que essa chamada exista, precisa trazer um parâmetro. Quase que for, quase como se fosse um byvol no, no VBA, que você chama, entre parênteses, o, o, o parâmetro que vai ser passado. Beleza. Então, é a mesma coisa aqui. Eu vou chamar, entre parênteses, o texto. Eu tenho que fa falar qual é o tipo dele. E o indicar que vai chamar esse cara é uma setinha mesmo, tá? é um Vai lá. Vai lá. Beleza? Então, texto, stext. Só de eu ter feito isso aqui, ele se transforma em uma função. Ah, que bacana. Olha só que legal. Agora eu posso usar onde eu quiser. Escreve aí, então, João Botão. João Botão. No caso, um exemplo bacana que invocar Invocar. Beleza? Você ah, ah, consegue Consegue replicar agora com a gente, por favor? É, ela estava vendo curva de, de Nossa, maquinária gringa. <risos> espero que tenha dado resultado, Só pelo menos. Então foi isso, meus queridos. Como vocês viram aí, tem muita coisa para vocês explorarem. Eu, se pedir para eu repetir, eu não vou conseguir. Vou ter que assistir o vídeo de novo, tá? Para fazer esse tratamento. Mas existem outras formas que a gente já mostrou e também se tem aí, aí o, o tratamento do assento. Mais no Excel daí. Mais no Excel também, perfeito. Então, beleza. É, Deixa é... eu te perguntar, por que, que o preenchimento relâmpago não funciona direito para assento? Podia funcionar, né? Ó. Funciona. A questão é, o preenchimento relâmpago, ele interpreta dados que já existem. Se o dado está com acento, ele traz com acento. Se o dado está sem acento, ele traz sem acento. Ele uhum. não cria absolutamente nada. Uhum. O máximo que ele consegue criar são caracteres que não existem. Por exemplo, um ponto, uma vírgula, um abre parênteses ou algo do gênero. Então, ele funciona mas não para fazer uma substituição Entendi. específica. Tá? Entendi. Ele mais consome dados que já existem e aqueles que não existem, ele inclui. Eu tenho uma ferramenta também que a gente pode trabalhar sempre, ela é extremamente barata, sabe qual é, Ju? O estagiário. É, não, esse daí... Você é, contrata, é, ele vai assim, dizer, pega aquela base ali, que é vinho, onde tem tio, se tira pelo tio. É legal que também, quando você faz isso, você tem onde colocar a culpa. E daí a vida segue. Isso aí. Eu também já fui estagiário muito, a gente sempre se fode. É, pois é, eu também já fui, <risos> dois anos, eu acho que eu acho é pouco. <risos> então é isso, moçada, se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike e vai fazer outra coisa. Sim, então, vamos... se você gostou, dá uma passadinha tá lá aqui, no ó, Pulo do Beleza? Pulo do meu canal no YouTube com um incríveis 100 I. É, é, é uma vergonha eu não saber exatamente, né? Porque tá com 118, eu deveria saber o nome de cada um. Ele tá ostentando. É, é tô ostentando pra caralho, tá, né? é, A Juliana é... convidava até a mãe dela pra se inscrever Eu, eu também tô desse jeito. É, é lógico, essa. 32 são do, é. da família Gatti Então é só aí, moçada. Até semana que vem, provavelmente. Eu com o gato de novo. Não, vamos fazer uma Já que está aqui, <risos> Pode né? Pode fazer uma bateria. Vocês vão ter que me aturar. Vai ter que me engolir. Valeu. Um beijo.